Que a gente resgatasse o mínimo de dignidade humana. A gente perdeu o direito de falar. Né? Se a gente ainda está no Estado Democrático de Direito e as pessoas não respeitam o direito de ir e vir. E aqui é a casa do povo e o povo está proibido de entrar. Se é hoje é o dia de uma urgência pública, porque o povo não pode falar. A gente fez uma greve no ano passado de 16 dias contra essa reforma da previdência municipal que eles estão chamando de sampa pefe a ideia é entregar para a iniciativa privada a previdência que é do município a gente já tem um instituto de previdência no município e eles querem acabar com essa previdência e transferir para a iniciativa privada então os bancos e além da reforma que já é uma ideia essa ideia de, de Estado, ela vem para acabar com a carreira, principalmente dos profissionais da educação. Quando eu entrei na prefeitura, eu já sabia que nós não tínhamos fundo de garantia. A única coisa que nós temos é a previdência, é a aposentadoria. Nós contribuímos com 8% quando eu entrei, foi para 11%, agora eles querem levar de 14% a 19% durante 20 anos, para cobrir o roubo que o Maluf fez na nossa Previdência. E quem fez o estudo para dizer que a nossa Previdência está quebrada, foram os bancos, porque os bancos têm interesse, em informam no nosso dinheiro. Eu sou enfermeira, eu sou concursada, tenho mestrado, não sou vagabunda, trabalho e não é justo eu perder quase 50% do meu salário por conta de uma má administração e ele quer deixar que os bancos administrem a nossa previdência e isso a imprensa não fala. Eu não tenho privilégio nenhum, quem tem privilégio são eles que entram sem concurso público, fazem reunião uma vez por ano e quando é para ferrar com o servidor faz... Reunião de madrugada, para não ter ninguém pra, de pra defender a gente. E ontem, muita gente foi machucada. Eu fiquei presa lá dentro, porque eu fui ajudar as pessoas que tinham levado bombas de gás. 10 GCMs com um cachorro em cima de mim. Eu nunca tinha sido torturada na minha vida. E aí eu tive que chorar e falar assim, me tira daqui, pelo amor de Deus, que eu não quero morrer. Eu só sou uma professora. Não tenho arma, não tenho nada. Esse é o país que trata professores com borrachada. Nós temos o direito à livre manifestação. Eles não nos permitem entrar lá. Eles estão fazendo uma audiência pública com quem se nós não podemos entrar? Eles estão tratando da nossa vida, do nosso futuro. Hoje de madrugada eles pegaram solda e soldaram todos os portões da Casa do Povo. Então, se é hoje é o dia de uma audiência pública, porque o povo não pode falar? No. Oh.